Bom dia pessoal, aqui estamos continuando a campanha de vacinação contra o coronavírus. Aqui estamos todos, aqui a nossa equipe técnica e nossos parceiros, né? a gente envolve aqui o Conselho Digital de Saúde Indígena, movimento indígena, aqui do meu lado está o Paulo, coordenador-geral da Univaja, aqui está o presidente do FundiSe e agora, hoje iniciamos a vacinação contra o coronavírus lá nos polos mais distantes. Já iniciamos nos polos mais perto, semana passada, agora graças a Deus que já chegou o apoio do Ministério da Defesa. A gente agradece aqui o, é, o governo federal, através do Ministério da Saúde, está fazendo a ação da vacinação contra o coronavírus, é, priorizando a população indígena aldeados, a gente está aqui, estamos junto é, contra é, é, esse coronavírus, né? E a gente fica muito feliz com a união de todos, né, Para a gente chegar na ponta, nas aldeias, imunizar nossa população indígena que enfrenta muitos problemas sociais das suas comunidades. É, o trabalho deles do dia a dia, a vida social deles. Esperamos que após a vacinação, que a comunidade indígena é, volta a viver as suas vidas normais nas suas aldeias. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. É, sou o Coordenador-Geral da Univagem. A gente está aqui junto com a CESAI, com o DIZE, para combater esse é, Covid, né, que está levando nossos professores, nossas lideranças importantes que criaram o movimento indígena, que brigaram pelos seus direitos e hoje já não fazem parte da nossa vida aqui nessa, nesse mundo. Então, estamos aqui juntos, né, para tentar é, salvar a vida dos nossos parentes do Vale do Javari. Estamos juntos. Bom dia. É, em primeiro lugar quero agradecer ao governo né, e ao esforço do secretário né, de encaminhar toda é, A equipe e a logística de acesso difícil que a gente enfrenta é, no nosso distrito do Vale de Javari. Né, então a gente sente muito.. É, não só eu, mas também os nossos povos indígenas do Vale do Javari. Se sente feliz com essa equipe. A primeira que está entrando já, já vai reiniciar a vacina nas aldeias. Então, eu agradeço muito. E estamos juntos. E aqui estamos para ajudar um outro. Obrigado.